Muito bem, muito bem, vamos lá, moçada, seguinte, nesse quarto vídeo, nós vamos fazer a organização, né, dos desenhos e das partes dos, dos desenhos em camadas ou layers, que é esse comando aqui, vamos passar essa planta que nós fizemos para dentro da camada paredes, e vamos construir as esquadrias, né, e aí nós vamos testar alguns comandos novos, e depois... No quinto vídeo, então, a gente vai fazer toda a parte de configuração da impressão. Aí, no sexto vídeo, a gente faz a parte de cotagem, ok? Vamos ficar combinado assim? Então, tá. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos criar as camadas. Então, eu clico aqui, né? Como eu já desenhei as paredes, né? Agora, eu clico em Layer Properties. Vai abrir uma... É, janela né e nessa janela eu tenho aqui alguns ícones esses ícones aqui aqui eu crio uma camada nova aqui eu é, crio uma camada similar né J dentro dessa nova aqui eu deleto e aqui eu torno a camada como a atual então, vamos criar. A primeira camada será paredes, para que a gente possa é, colocar aquelas, aquele desenho da planta baixa lá. Então, vou escrever em maiúsculo, paredes. Né? Nós temos esses ícones de funcionamento da camada, que é ligado, desligado, congelado, trancado, a cor, o tipo de linha. que Nós vamos ver mais para frente como que a gente configura e o que é o uso. Né? Por enquanto, aqui nós vamos só criar. O que nós vamos configurar aqui é a cor, porque a cor para nós ela é importante, é quando a gente determina e faz a relação com a espessura. Então eu clico aqui em cor e vamos usar essas básicas aqui ó: cor 1, cor 2, cor 3, cor 4, cor 5. Então a parede ela tem 5 milímetros de espessura, então portanto, cor 5. Ok, vou criar outra camada. Né, que eu vou chamar de esquadrias, as esquadrias são as portas e as janelas e elas são na cor, tem, não pode esquecer de lembrar a cor, na espessura 03, ó. então 1, 2, 3, cor verde, ok, e mais para frente eu falei que nós vamos colocar as cotas, né? então nós já vamos criar a camada cotas aí, ó, cotas, que também é na cor verde. Na espessura 0,3. Ok. Fecho. Né? Agora eu vou sem comando nenhum aqui na barra de, de, de status, aqui embaixo. Eu vou selecionar toda a planta que eu criei. Venho aqui no painel Layers. né? Clico nessa setinha e escolho Paredes do ESC. Ao dar ESC aí, ó, eu vejo que mudou para cor azul. Quer dizer que se eu passar o mouse aqui, ó. A janelinha que vai abrir está escrito lá, ó, Layers, Paredes. Então, todo esse desenho, esse desenho da planta baixa, foi para Layer Parede. Agora, nós vamos criar as esquadrias. Então, nós vamos fazer ah, o desenho das esquadrias simples. Né? Primeiro, nós vamos criar a janela e depois as portas. Então, vamos lá. Primeiro aqui. Ó, né? Então, comando retângulo. Como eu tenho as duas dimensões... Basta eu clicar aqui e arrastar no canto de baixo. Então ele fechou aqui a esquadria. Aí eu vou chamar o comando line e vou fazer uma linha aqui no meio. Para que eu possa fazer a espessura da, da folha aqui da janela, eu vou utilizar o comando offset, mas poderia utilizar o copy. O offset é só para a gente poder treinar mesmo. Então eu clico, vou digitar um valor, no caso vai ser 5 centímetros. Então 0.05, dou enter. Clico nessa linha do meio que eu acabei de, de criar e clico para baixo. ESC para encerrar. E vamos fazer a segunda janela aqui. Ó. Então, mais uma vez, ó, clico em retângulo. Clico nesse canto e na outra extremidade. Fiz a área da janela. Chamo o comando linha. Pego do centro até o outro centro. E clico em OFFSET. Como ele já está configurado, basta dar ENTER. Clico e clico para fora. Pronto, então a janela ela está pronta. Agora, nós vamos fazer a porta. Então, a porta... Ó, nós vamos medir aqui, ó, só para você poder lembrar, que a porta nós fizemos com uma abertura de 90. O que quer dizer? Que o batente... Nós vamos ter que criar o batente de 5 desse lado e 5 desse lado. Para que eu possa ter a porta de 80 aqui, né? Então, nós vamos criar esse batente com o é, retângulo. Então, ó, eu clico e arrasto. Ao arrastar, eu devo observar é, se os valores que estão sendo mostrados na tela são positivos e negativos. Então, quando eu trabalho com retângulo, eu vou ter que trabalhar com coordenadas. Então, eu tenho o primeiro valor é X, então horizontal o segundo valor é Y então por isso vertical então eu digito, o meu batente aqui da porta, ele vai ter 5 é, né, de largura e 25 que é a, a, o tamanho da parede né? então está tudo positivo, então eu digito 0.05 0.25 ENTER Fiz o primeiro, e aí eu posso copiar, né? Clico aqui, ó, chamei aqui o comando cópia, clico no batente, dou Enter, vou escolher desse canto aqui de baixo, para esse canto de cá, e dou Enter. Nós vamos fazer todos os batentes, né? Primeiro. Então vamos lá, vamos fazer esse aqui, ó, dessa porta. Clico no comando retângulo, eu estou fazendo todos os batentes para você treinar o comando retângulo, tá? Então, clico e arrasto. E aí, eu verifico que aqui, ó, onde eu cliquei e desci, ele fez uma, um valor é, negativo. Então, eu tenho que colocar o sinal, né? Então, é, o primeiro valor é X. Então, é, no caso aqui, é a largura da parede. E o outro também está negativo, que é a, o tamanho do batente. Certo? É a largura do batente. Então o primeiro é X, ele vai ser menos ponto zero quinze Vírgula menos ponto zero cinco. Lembrando que o sinal de menos, opa, vamos de novo, ó, clico, arrasto. Aqui é X ó, né? E aqui é o y, certo, então, ó, eu vou ter menos ponto 15 vírgula menos ponto 0,5, entre, agora sim, então, o sinal de menos, ele faz a direção, agora eu vou copiar, Clico nesse batente. Escolho esse canto para poder levar até o outro lado. Pronto. Então fiz aqui. Vamos tentar mais uma vez aqui. Lembrando então, comando retângulo. Clico. Clico e arrasto. Fiz de cá para poder sair um valor negativo. Agora eu estou vindo da direita para a esquerda e para cima. Para cima é positivo. Olha lá o número. Mas da direita para a esquerda ele é negativo. Né? Então, I é o X. Então, menos ponto zero cinco vírgula ponto quinze. Enter. Fiz o batente e vou copiar. Desse canto para esse. Certo? Pronto. Fiz todos os batentes. Agora eu vou fazer a folha da porta, Para fazer a folha da porta, vou ensinar dois jeitos. Então, primeiro a folha, né? Que a gente já conhece que é com retângulo, ó, então a folha ela vai ter uma largura de 0,3 centímetros. então eu vou ter aí é negativo, tá vendo? Menos ponto vírgula é positivo ponto 80 de altura. Então fiz aqui a porta, certo? Agora tem que fazer o arco da porta, são dois jeitos. Primeiro jeito, se você não conseguir fazer com círculo, você, com o arco, né, que eu vou ensinar daqui a pouco... você faz com o um círculo. Clica em círculo. O encontro entre o batente e a folha da porta é o centro. Então, você clica aqui e vai até o topo da porta. Ó. E aí, ela se encontrou aqui. Você clica no comando trim, dá Enter e corta. Ó. Dá ESC e essa parte aqui você pode deletar. E aí, você fez o arco... Utilizando o círculo. Vou dar CTRL Z. Para a gente fazer o arco. Utilizando o comando arco mesmo. Então, ó, clico aqui. Só que eu tenho que escolher um tipo de arco. né? Que vai ser o centro, start e fim. Então, eu clico escolhendo esse tipo de arco. Escolho a mesma coisa. Ó, escolho o batente. O encontro entre o batente e a porta. Como centro. O topo da porta como Início e o batente como fim. Pronto. Fez o arco. Agora que nós já aprendemos a fazer isso, o que, que vai acontecer? Eu vou agrupar esses dois para que eu possa copiar para cá, ó. Tá? Então, eu seleciono os dois, botão direito e crio um grupo, ó, grupo. Então, na hora que eu clico em um, ele seleciona os dois, ó. E eu vou utilizar o cópia, cópia. Tô fazendo isso para a gente poder aprender a utilizar o Rotate, tá? Então, seleciono aqui, esse grupo que eu quero copiar, dou Enter. Clico lá no encontro entre o batente e a porta, né? E vou copiar para cá, ó. Ó. Pro mesmo encontro. Vai ficar torto, tá vendo? Mas é porque nós vamos rotacionar. E aqui também, ó. Ó. E dou Enter. Agora, eu tenho que rotacionar, escolhendo o mesmo centro de rotação. Então, ó, comando Rotate, está aqui do lado do, do Move, né? Ó, Rotate, clico, clico nesse, dou Enter, escolho o mesmo ponto, ó. E vou fazer para cima, Olha, ele está aqui, a porta está à esquerda. Se eu venho para a esquerda com o cursor, ó, ele posiciona a porta no lugar correto. Então, basta clicar ou seja, você vai testando ah, para cima, para baixo, para direita, para esquerda. A hora que chegar na posição correta, você clica e ele posiciona a porta. Vamos testar essa teoria aqui de cá, ó. Então, vamos lá, ó. Rotate, seleciona, dou Enter, pega o mesmo ponto de intersecção, ó. Vou testar. Para cá, para cá, para cá, ó, para cá. Não, eu quero Pra cima, Então o cursor está para cima, eu clico e ele posicionou a minha esquadrinha. Muito bem. Agora eu vou salvar, né? Para não perder. E nós vamos fazer o seguinte. É, na, na próxima aula eu combinei com vocês que nós vamos estar... Tá, é, configurando a impressão, para ver como que eu faço a impressão disso aqui corretamente, né? Então nós vamos corrigir aqui, ó. Na verdade, eu tenho que criar mais uma camada, essa camada cria aí já, vai chamar piso. Né? E o piso, ele é na espessura fininha. Então ele é o vermelho, ó, Espessura 1. Por que piso, ó? Vou explicar por quê? Porque aqui na varanda, ó, não é parede, é piso. Então eu tenho que aparar isso aqui e aqui aqui também, ó. E escolher a camada piso e fazer uma linha, ó. Daqui até aqui. Do enter. Daqui até aqui. Quando, como nós já vimos, ó, e daqui até aqui. Como nós já vimos, ó, se aqui é o lado de fora, eu entrei na varanda. E na varanda eu preciso entrar na casa, provavelmente, aqui eu também vou ter uma mudança de nível, ó. Que é daqui até aqui. Então, eu tenho que ter uma linha. A mesma coisa do lado de cá, ó. Para poder ir para a área de serviço, eu vou ter uma mudança de nível. Então, eu tenho que ter uma linha. Ó. Então, aqui eu tenho piso, piso, certo? Estou aqui na varanda, entro na casa, subo um degrau, em toda a casa tem o mesmo nível. Para sair da casa pela área de serviço, eu desço um nível, e por isso que eu coloquei essa linha aqui, certo? Bom, pessoal, então no, a, no próximo vídeo nós vamos configurar a folha de impressão.